Vice-prefeito de Sarandi, Vladimir Garbujo, muita polêmica, muito protesto no município por causa da questão da tarifa do lixo, a população está manifestando em frente à prefeitura. Agora, na próxima semana, a prefeitura levou até a Câmara uma lei para discutir a questão da tarifa do lixo. Sim, foi encaminhado para a Câmara Municipal. Um projeto de lei reduzindo o valor da taxa de lixo, e coleta e destinação final de R$ 3,15 para R$ 1,95. Além disso, quem pagar à vista tem mais 10% de desconto, o que deve trazer aí a taxa para R$ 1,75, por aí. Então, é, é, foi uma forma que a gente achou para poder ajudar a comunidade né, e estar trabalhando aí com um novo, a nova planta genérica. É algo que foi aprovado ano passado, né, a gente tem muito que está estudando para poder verificar outras alternativas para cada vez mais é, baratear o custo para o município. E o que, que muda na prática para a população de Sarandir? Olha, por enquanto, o que vai mudar é que vai dar uma redução né, é, sensível aí de 3,15 para 1,95, vai ajudar a população a estar efetuando o pagamento e o principal, a consciência de que todos precisam reciclar seu lixo, diminuir o lixo que é levado até o aterro, porque a gente também investe no meio ambiente. Então vai ser feito esse trabalho também junto à comunidade para a gente aumentar a reciclagem do lixo né, e diminuindo com certeza o custo no futuro. Há muitos casos de pessoas que tinham, por exemplo, uma casa com uma metragem declarada, mas que na realidade depois a casa era bem maior e isso está influenciando também no preço final, né? no valor final da tarifa. A lei, a lei federal diz, né, o Supremo Tribunal Federal também determina a cobrança em metro quadrado. Lógico que com o passar do tempo, é, é, as cidades acabam fazendo novos estudos. Né? Nós não temos ainda em, em, em muitas cidades a mudança de, de cobrança de metro quadrado. Então nós vamos nomear uma comissão para poder iniciar esse trabalho. Mas no momento a cobrança é por metro quadrado. Né? E a gente tem que aplicar a lei, nós não podemos fugir da lei. E qual a expectativa para essa votação de segunda-feira? Nós, nós fizemos a nossa parte, mandamos o projeto né, de 3,15% reduzir para em 1,95% mais 10% de desconto. Acreditamos que os vereadores verão que é, é a melhor opção para a cidade. Lembrando que estamos abertos para discussão e no futuro, né, a gente verificar a possibilidade de mudança de regras para cada vez mais diminuir.